Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos na última lição desse trimestre, quarto trimestre de 2022. Hoje estudaremos a lição de número 13, que será estudada no próximo domingo, dia 25 de dezembro. E antes de fazer a leitura, antes de comentar essa lição, eu quero agradecer a Deus pela sua companhia durante todo esse ano de 2022, louvar a Deus por você, pela sua casa, pela sua família. E aproveitamos o ensejo e te desejamos um feliz Natal, um próspero Ano Novo e que sua vida seja repleta de muita paz, de muita luz de Deus e de misericórdia do Senhor que se renova a cada dia sobre as nossas vidas. Deus te abençoe e vamos ao estudo dessa lição. O textual está no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 9, e está escrito assim, Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Verdade prática, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 48, versículos 30 a 35. E essa lição nós temos três objetivos. Primeiro, Apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. Segundo, elencar os nomes das doze tribos no milênio. E terceiro, mostrar que a expressão O Senhor está ali é o novo nome da cidade. Professor Joás, muito bem-vindo. Chegamos à última lição, ao capítulo 48 do profeta Ezequiel. Parecia que seria uma jornada muito longa, né? mas estamos aqui né? na 13 terceira lição e chegou muito rápido. E foi uma foi um trimestre muito abençoador, né? Muito é, proveitoso e muito esclarecedor e nos dá muita esperança, né, do que está por vir, né? E em tempos como os que nós vivemos, né, o que a gente mais precisa é de esperança mesmo. E lendo essas esses versículos de Ezequiel, né, esses 48 capítulos que nós chegamos a, agora, é, o que a gente mais tem de informação ali é sobre a esperança né de de um futuro melhor de um governo melhor né e de uma paz que vai é, ecoar pelos pelos cantos da terra né. professor quando nós olhamos o capítulo 48 de Ezequiel e a gente lembra lá do primeiro capítulo né a gente vê isso aí você falou um tema muito importante que é a esperança no mundo perdido que estamos vivendo e de inversão de valores, e falar de um reino futuro de Cristo nessa terra, desse período aí da restauração nacional, espiritual de Israel, de um tempo novo para a igreja e posteriormente novos céus e nova terra, precisa gerar esperança em nosso coração, né? Precisa gerar. E a gente, a gente vê que nem tudo está perdido, né? A gente lê, é, principalmente esse desfecho aí, né? a partir do, do capítulo 40 até o 48, a gente vê que a. a os, as situações mais graves, mais terríveis que a gente vê hoje, que a gente vive hoje, né, elas têm solução, né, e a solução é simples, é, e a solução está no controle, na soberania de Deus, e vai acontecer. Né? Então, é, é o que a gente encontra nesses capítulos finais aí, principalmente aqui no capítulo 48, que fala de uma cidade... É onde o próprio Deus mora ali, né? O próprio Deus está ali em pessoa, né? E as nações virão até ali para adorá-lo, né? Assim, vendo vendo a sua face, né, estando diante dele, e isso vai ser tremendo, né? Isso vai ser um período de glória, né, sobre a terra, né? Vamos lá então, professor, na nossa introdução e finalizando aí o nosso trimestre. Tem muita coisa boa a falar dentro dessa lição e nós queremos é, trabalhar essa lição agora Introdução Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalipse nas escrituras O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé E conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel Encontramos abundantes dados cruzados nesses dois livros E ambos são revelações sobre o fim dos tempos a presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém no milênio. É, o autor poderia até ter incluído aqui nessa introdução, isso é uma palavra nossa, né, professor? observação. Ele citou muito a Ezequiel, claro que nós estamos estudando o, o livro do Ezequiel nesse trimestre todinho, muita coisa do Apocalipse, mas nós também citamos muita coisa de Daniel aqui, né? São esses três livros aí, é, Daniel e Ezequiel no Antigo Testamento e Apocalipse no Novo. Só que essas informações da escatologia, ela permeia em toda a Bíblia. O foco está nesses três livros, mas tem muita coisa aí de, de escatologia, dessa revelação, desse tempo do, do fim em outros livros também. E é bom a gente ressaltar isso. É, a, a escatologia não é uma matéria simples, né? E, e para muitos né, é uma matéria difícil e, e amedrontadora, né? porque parece uma coxa de retalhos, difícil de, de mexer, né? difícil de identificar o que o que o que que aquela a, a que, que aquilo está representando, né? Mas é, um, um bom teólogo ele consegue juntar, né? As peças do quebra-cabeça, né? E lendo a escritura como um todo, né? Você consegue enxergar o plano geral de Deus para o futuro, né? Então é, isso é muito interessante, né? É, é, apesar da dificuldade da matéria, né? ela é muito interessante. E é de, de trazer esperança também, né professor? Você já falou isso aí. Bom, é, não é para deixar a gente com medo, né? não... é para dar esperança para a gente. Verdade, verdade. Vamos só dar uma recapitulada aqui, professor. É bom a gente citar isso aqui, as duas lições que já estudamos até aqui. Ezequiel, Atalaia de Deus, que foi uma visão panorâmica aí do livro de Ezequiel. Depois, O Fim Vem. O fim vem sobre os quatro cantos da terra, estudamos muito essa lição. Depois a lição 3, as abominações do templo, quando se vai à glória de Deus, contra os falsos profetas, a justiça de Deus, a responsabilidade individual, o bom pastor e os pastores infiéis, Gog e Magog no dia de juízo, a restauração nacional e espiritual de Israel, a visão do templo e o milênio, imersos no espírito nos últimos dias e a lição de hoje o Senhor está aí. Muita coisa já aconteceu, não é professor? a destruição de Jerusalém, o cativeiro, mas muita coisa ainda está por acontecer, né? É, e é muito interessante é, a nossa leitura bíblica, ela parte já do, do finalzinho, né, dos versos finais do capítulo 48, mas é, tem muita informação aqui que nos ajuda com as, as lições anteriores, né? Esse templo do milênio mesmo, né? Você vê que ele era muito diferente do, do segundo templo. Né? ele é muito diferente, ele vai, vai, ter, vai ter coisas lá que no, nos templos anteriores não tinha, e não vão ter coisas lá que nos templos anteriores tinha. Né? E, assim, é, alguns, alguns cômodos que são descritos aí em Ezequiel, lá no capítulo 43, né, em diante, é, são um mistério para os teólogos, mas quando você lê os, os versículos iniciais aqui do capítulo 48, você percebe que... É, a cidade vai ser chamada assim, né? o Senhor está ali, é, porque haverá um, um governo messiânico, né? o príncipe estará governando a partir do templo. Então, é, esses cômodos misteriosos que tem lá, que, é, possivelmente, são parte desse governo, uma sala do trono, né? algo, algo desse tipo, né? que no templo, nos templos passados não tinha. É, então, é, você vê, logo nos versículos iniciais aí, você vê que, por exemplo, sete, sete a, a Deus vai unir, unir as tribos de Israel de novo, né, as doze tribos, e vai partilhar Jerusalém para as doze tribos. Né, é, sete delas estarão ao norte, as outras cinco ao sul. Os levitas, né, os levitas, o templo e o príncipe estarão no centro da cidade. Né, então, é... é ao norte, sete tribos, ao sul, cinco tribos. E os levitas estão no centro, porque eles estão é, no templo que está no centro da cidade. Né? É, e o príncipe vai governar dali também, né, do centro da cidade. Então, haverá no templo né, é, um lugar, uma dessas salas misteriosas que aparecem lá, a partir do capítulo 43, é, para esse fim, né, para que o príncipe receba ali Pessoas de, né, que venham em missões diplomáticas de todo mundo né, durante esse governo do milênio. Professor, é muita informação e o, o grande problema que eu vejo, a gente quando termina uma lição dessa, é que muitas pessoas pegam a lição dessa, fecham e guardam. Não vai ler isso mais, não vai estudar mais. Só quando vier um outro assunto desse. É uma excelente fonte de consulta, né? Ótimo. Tem que é, estar sempre à mão. E né? isso que eu quero passar essa informação a todos que estamos ouvindo. Não encoste essa revista, não encoste a sua Bíblia, principalmente. De vez em quando dê uma lida nesses pontos principais dessa lição que estudamos, que é um assunto que deve permear ah, o nosso coração aí, deve estar no nosso coração constantemente. Professor, a palavra-chave aqui dessa lição é Senhor, o Senhor está ali, Ele vai habitar ali, Ele vai reinar ali, e você já falou muito bem aí o porquê que Ele vai estar ali, né? porque é a sede do governo teocrático, governo de Cristo, o governo de Deus. Vamos lá então, sobre a cidade, é, o ponto 1, um, essas são as saídas da cidade, o ponto 2, o formato, o ponto 3, as 12 portas, e ainda o ponto 4, a origem do formato dessas portas. Essas são as saídas da cidade. Essa sessão final da profecia é um suplemento, não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar do nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico para saídas, é, Totsarot, é, aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números com o sentido de limites, extremidades. Professor, quando a gente fala dessa cidade, tem aqui no finalzinho que o último parágrafo é, essas são as extremidades da cidade, mas saídas, é a forma familiar e a mais tradicional mantida na Septuaginta, a versão grega do Novo Testamento e nas versões novas atuais da Bíblia. Bom, nós estamos falando dessas saídas da cidade, são exatamente. Nós estamos tratando aqui da dimensão, da extremidade. Da importância dessa cidade, da magnitude dessa cidade. Cidade de Jerusalém, nós vamos falar aqui no próximo ponto, aqui, né, que tinha as 12 portas, e está falando exatamente a. Como é que eu vou falar? A, a importância dessas portas e o significado disso para a cidade. Isso tem um, tem um fundo escatológico muito grande aqui, né? É interessante porque portas não servem só para saída, né? Entrada. É, e, e ali é mencionado que são saídas. É, inclusive, é uma, uma a Pax Legomena né, é, é, vem do verbo Yatsar, né, essa palavra que o senhor leu aí, é, e ela só aparece aí no verso 30 de Ezequiel 48. Uhum. Né? Ela tem esse sentido de, de sair, de vir para fora, de avançar. Uhum. né é, Então, a ideia é que o, o governo, o domínio, a paz, a prosperidade avançam de Jerusalém para o resto do mundo. né uhum. Porque no centro de Jerusalém está o próprio Deus, Criador de todas as coisas, Criador da, dos céus e da terra. E Jerusalém está no centro dessa terra que ele criou. Então, é dali vão sair. Né? Viva, né? Ali, são, ali são as, as saídas. Né? Dali é, a paz vai avançar. Dali a prosperidade vai sair. Né? Então, é, é, essa é a ideia. E só aparece nesse versículo, em toda a Bíblia, essa palavra, e, assim, isso, é, só esse fato já deve nos chamar a atenção, né? Já, se um exegeta mais é, curioso, né, ele já vai, só um fato de, de uma palavra única dessa aparecer assim, né, já vai chamar a atenção dele, ele vai olhar com mais cuidado do que, que aquilo ali está falando. Né? Vou fazer uma comparação, professor, assim, só para a gente entender... Eu estava estudando exatamente esse ponto aqui dessa lição, por que essa palavra, essa palavra aparece essa única vez na Bíblia e até está falando aqui que é, aparece em números, vendo uma citação também de números, né, de limites, mas nesse sentido aqui de saída só aparece aqui em Ezequiel. Eu vou fazer uma ilustração aqui de é, uma cidade. Uma cidade precisa de energia para ela para ela subsistir, para ela ter suas funções normais, para existência dessa cidade. E nessa cidade tem uma subestação da Semig. Nosso caso aqui, né? Interior de Minas, Minas Gerais, tem essas subestações da Semig. Então, essa cidade tem um ponto específico, dali, dali sai toda a energia para cidade, a cidade subsistir. A Jerusalém ela tem essa mesma função. Ela é o centro, mas as saídas vão ser de lá porque o Deus está lá, o Deus, o Cristo, o Deus Todo-Poderoso está lá. Então de lá é saúde, é provisão, é manutenção, a é prosperidade, a é paz, tudo, tudo parte de lá por causa de Cristo. Então por isso essa importância dessa palavra, e saída. Então de lá sai a vida, sai tudo que nós precisamos para a nossa existência como igreja, como ser humano, como nação, enfim, como tudo na vida. É interessante, alguém pode olhar... É e vê muita similaridade entre essa Jerusalém aí e a nova Jerusalém lá de Apocalipse, é, mas assim elas são parecidas, mas não são iguais, né? É, você vê muitas semelhanças, mas também vê muitas diferenças entre as duas. Então essa é a Jerusalém do Terrença, período né? milenial, né, do governo do milênio. A cidade a, a nova Jerusalém ela parece que ela nem chega a estar na Terra mesmo, né? Pelo que a gente entende. Lendo Apocalipse, mas esse não é o nosso tema, né? É só para a gente pensar que, é, embora tenha muitas semelhanças, não, não são a mesma coisa. E, é, inclusive, essa Jerusalém aí do milênio, também é dito que ela é quadrada, né? Você vê que ele, é, ele fala das dimensões ali, né? É, é algo como 2.250 e, e metros, 2 né? é, quilômetros, um pouco mais de 2 quilômetros nos quatro cantos, então ela é ela, quadrado, né? pelas dimensões ela é quadrada, assim como a Nova Jerusalém lá também. Né? Bom, já que você já começou a falar do formato, deixa eu ler isso aqui então, é o ponto 2. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada, Ezequiel 48, 16. E nessa visão suplementar o profeta fala de quatro lados descritos no, no sistema horário, norte, leste, sul e oeste. Um tipo da Nova Jerusalém também são diferentes, porém as medidas são eu estou falando a dimensão, o formato é quadrado também. A extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou 2.250 metros. A cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada, e nem a sua arquitetura em nenhum, em, em nenhum período histórico. O que o profeta está revelando é algo novo até então, uma figura da Nova Jerusalém do mundo vindouro nós estamos falando aqui de uma cidade terrena a nova a Jerusalém mesmo no período do milênio não quer dizer que vai ser só esse pedaço, mas o lugar da habitação de onde vai ter essas saídas é exatamente esse esse esse formato aqui né professor é. o formato já causa curiosidade né uma cidade quadrada né é, é, você pode pensar <coughs> é, em logística você pode pensar em arquitetura o porquê né, disso aí, e assim, é, pelo que aparece no texto ali, né, tem mais a ver com, com essa ideia mesmo, de ali estarem as saídas, né? é, tudo, tudo que vai se passar na terra durante esses mil anos aí, né, sai dali, né? a, a soberania do governo está no centro dessa cidade, então é, essas dimensões... Elas também têm uma mensagem, né? essa dimensão quadrada também passa uma mensagem. E é, é essa mensagem de centralidade, né? de coesão, né? todos os lados são iguais. Né? É, então, é, é, passa essa mensagem de, de um governo igualitário, né? um governo que promove igualdade real, né? não, não algo é, ilusório, fictício. Né, é, uma igualdade que é igualdade mesmo. Né? É, e isso é muito interessante, né? porque no, num quadrado é assim, que, é assim que as coisas são. Né? Num quadrado tudo tem as mesmas proporções, as mesmas dimensões. Né? Isso é muito interessante. O ponto 3 e o 4 aqui, antes a da gente dar uma pequena parada aqui, fala dessas 12 portas e a origem do formato é, dessas portas. A origem do formato e das portas. A gente vê muito uma descrição dessas portas aqui, dessas doze portas, é, tipificando as doze tribos de Israel, os doze filhos de Jacó. E a gente vê também o formato e a importância dessas portas, principalmente no livro de Neemias, que ele reforma essas portas que estão queimadas, e cada porta dessa tem uma representatividade e tem um significado. Por exemplo, Porta do Sol, Porta do Povo, Porta de Benjamim, Porta da Esquina, Porta dos Cavalos, Porta do Meio, Porta entre os Muros. Então nós citamos aqui algumas, mas são doze portas e cada uma delas tinha uma porta lá que, que é a porta do caminho do Oriente, que Jesus passou por ela, tinha uma porta que só saía, que era a porta é, que se, tinha o um lixo, onde, onde Jesus falou também mais tarde aí do, do Geena o Sheol, né? é uma ilustração lá é, é, que ele fez, uma analogia ao inferno. Então essas portas, é, quem quiser ter uma curiosidade depois melhor, pode, pode entender um pouquinho mais no livro de Neemias, que ele cita muito. Mas Jeremias e Ezequiel, eles falam desse, dessa função dessas portas, exatamente nesse mundo vindouro, nesse, nesse período do milênio, nesse período em que Cristo vai governar. E essas portas têm um significado extraordinário escatológico, tanto para a igreja quanto para o povo de Israel. É, você vê no milênio, elas recebem o nome das, das tribos. Né? É, há controvérsia por que o nome de Dan não aparece ali, né? mas ainda assim as doze as portas são nomes de doze tribos de Israel. E, e assim é outra semelhança com a Nova Jerusalém lá mas lá tem 12 portas e também tem 12 colunas uhum. né É porque traz um, traz uma, uma visão mais completa de igreja né uhum. é, O milênio é o período é o período onde Cristo se mostra para Israel né se revela para Israel né como o Messias prometido então a, a ênfase ali está, em Israel. Né? Por isso que é, não, nessa descrição aí de Ezequiel não tem é, é, é, essa alusão à igreja. Aquelas, aquelas 12 colunas lá da Nova Jerusalém fazem alusão à igreja, né? os 12 apóstolos. É, é, assim como os 24 anciãos lá né? apontam para isso, para totalidade da igreja, né? é, as 12 tribos e os 12 apóstolos. Né? Então, a a, a igreja de todos os tempos, né, na, na palavra, nas palavras do escritor aos hebreus lá, a universal assembleia dos santos, né, é, a católica eclésia. né, é, então é, aqui em Ezequiel não aparece essa totalidade, né, a ênfase está em Israel. Em Israel. É, esse, esse período dominante será um tempo propriamente dito para Israel. A igreja vai estar, claro que vai, com Cristo, mas já num corpo glorificado, na outra, não é a nossa ação de hoje. Mas a, o foco aqui é exatamente para Israel. Haja vista, professor, que tem praticamente desde a lição 10, nós estamos falando da restauração nacional e espiritual de Israel. Então isso aqui é a completude desse tempo para Israel. A gente só está falando isso, né, pra, dando essa ênfase aí, da diferença entre as duas coisas, porque há quem confunda, né? Quem olhe para essa cidade, Deus está ali, e olhe para Nova Jerusalém lá de Apocalipse e, e, e junta tudo numa coisa só. É, e há, há necessidade de fazer essa distinção, porque é coisa que a gente já ouviu, né, por aí. Não, Israel, o que Deus tem para Israel é terra. Né? A Nova Jerusalém, só a igreja que vai estar lá. Israel vai estar lá. Na... Não, não, não tem isso. Né? Não tem isso. Deus tem propósitos, né? É, tempos para que ele trabalha, né, é, naqueles que ele, que ele escolheu, que ele elegeu, e aí Ezequiel está falando desse tempo é, da restauração de Israel. Olha que todo o contexto aí, desde o capítulo 40, é sobre a restauração de Israel, né, restauração é, econômica, social, política e agora espiritual também. Né? Então, é por isso que o foco está ali. Israel não é... Deus não prometeu para Israel só terra. Né? Naquela Nova Jerusalém lá, né? a igreja de todos os tempos, inclusive Israel. Né? Israel é a igreja. Né? O protótipo da igreja estava lá no deserto, não, não no cenáculo lá em Atos 2. Né? O protótipo já estava lá no deserto, andando com Deus. Né? Então, é, é... a igreja é esse... Ajuntamento de, de gente de todos os, os tempos né? e de todas as tribos, línguas e nações. A, igreja deixa isso, a, a Bíblia deixa isso muito claro, né? que a igreja é, é isso. Nós vamos dar uma paradinha aqui, professor. Eu costumo falar que escatologia é um campo minado e a gente não pode entrar de qualquer maneira, porque senão fala besteira. Pois não é. pode. <risos> Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte, segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já.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 Estamos de volta com o ADEC TV, o quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 13. O Senhor está ali, é o último capítulo de Ezequiel. Professor, nós encerramos falando aí é, que nós não podemos confundir a Nova Jerusalém, a cidade também que a gente vê ela no período do milênio né, e vê ela em outros períodos também, e da Jerusalém no período do milênio, a Jerusalém, terra, a nação, a pátria. Né, e nós. Você frisou muito bem esse propósito aí e é muito interessante a gente falar disso. Vou reforçar isso aí, professor. Quando é o capítulo 2 vai falar sobre o nome das 12 tribos. Não vai ter como a gente ler tudo, mas vamos citar esse aqui. Ó, As 12 tribos de Israel, é o ponto 1, um, critério da ordem dos nomes e propósito dos nomes. É, esse critério da ordem aqui obedece exatamente a genealogia, o nascimento. Né? E Deus é muito organizado né? e, e isso aí não ia passar batido Exatamente pela importância de cada filho Dentro do contexto histórico, bíblico e teológico E Deus é muito categórico nisso aqui Então as 12 tribos de Israel isso, isso remete aos filhos de Jacó é, O critério da ordem, a forma organizada cronologicamente e De acordo com o nascimento de cada um E o propósito desse nome tem uma simbologia muito grande Vamos falar desse capítulo 2 aqui, professor Nós não temos tanto tempo, né? mas É muito importante lembrar dessa Importância dos nomes Remontar essa história e também é, Mostrar a importância Literal da nação de Israel Para o governo de Cristo E no governo de Cristo durante o um milênio há, há pelo menos 20 listas Desses nomes né? É, aqui está falando da ordem né, a ordem que eles aparecem, na, na escritura, né, a gente tem Gênesis 35, do 22 ao 27, Gênesis 48, do 8 ao 27, Gênesis 49, Êxodo 1, do 1 ao 6, número 1, números 1, do 5 ao 17, números 13, do 4 ao 15. Só aqui a gente tem seis listas, né, da, com, descrevendo essas 12 tribos, e cada uma dessas listas está numa uma ordem é, um pouco diferente uma da outra. Né? É, aí é preciso olhar qual que era a ênfase né e o contexto onde essa lista aparece né é, em, em no Novo Testamento só aparece Apocalipse 7 né uma lista mais detalhada desses nomes dessas tribos e aí compensa a leitura né do verso 4 a 8 Bora lá né eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, foram marcados com selo 12 mil, da tribo de Rubens, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Assé, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, Simeão, 12 mil, Levi, 12 mil, Isacar, 12 mil, Zebulon, 12 mil, José, 12 mil e Benjamim, 12 mil. Então aqui cita essa ordem né de Apocalipse cita essas tribos, e a semelhança, de novo, né, de Apocalipse 7 aqui com Ezequiel 48, né, é, há muita semelhança nessas citações ali. Né? Já falei aqui da exceção de Dan, né? é, por que, que não aparece, é um mistério, há controvérsias, e aí a gente nem tem tempo para falar disso, mas é, é só a título de curiosidade, né? para a gente ver que Deus é, nessa restauração de Israel que ele propôs desde o capítulo 40 aí, né, ele está ele levando isso muito a sério e ele vai levar isso a efeito né, no milênio né, a restauração completa total, né, inclusive a restauração espiritual né, e todas as tribos vão participar disso inclusive todos vão ser um de novo né, que desde a divisão do reino é, não é assim mais né, mas no milênio a partir dessa restauração aí, todos serão um povo, né? uma nação. Duas observações, professor. Primeiro, essa leitura de Apocalipse 7, do 4 ao 8. Duas observações. Primeiro, a tribo de Judá aparece encabeçando é. É, essas tribos e não aparece a tribo Interessante, de Interessante, né? É, porque quando a gente olha nas outras citações dos filhos de Jacó, Ruben é o primeiro. Ele é o primogênito. Mas a gente sabe o que aconteceu com o perdeu o direito da primogenitura por ter profanado o leito do pai. E é uma série de fatores aí. E quando a gente olha para essa questão genealógica na Bíblia, da genealogia dessa raiz, dessa árvore genealógica, muita gente não dá importância para isso. Mas em leituras como essa de Apocalipse, o homem não dá tanta importância, mas não passa a batir diante de Deus. É. Isso não passa. E um fato curioso é o o nome de Dan não aparecer nessa lista aí de Apocalipse também, né? É. Você quer dar uma pincelada sobre isso ou deixa para outra hora? Ah, tem tanta controvérsia sobre isso. É, alguns, alguns chegaram a dizer que é, o anticristo viria dessa tribo. Olha só. Uhum. Né? Alguns chegam a dizer isso. Não, porque da tribo de Dan veio o anticristo. Então, é, nessa restauração final aí, né, que o anticristo está aprisionado, o próprio Satanás está aprisionado com suas hostes. É, e aí, é, Dan não vai ser nem mencionado ali por causa desse passado recente né, que está lá na frente. Né, esse passado recente. E assim, é, são especulações. Né? A gente, o fato dela de não estar ali, desse nome não estar ali mesmo, a gente não, não, não pode afirmar com precisão, com certeza, o porquê. Né? mas há muitas especulações, só só curiosidades, né? É. é, um outro negócio importante também quando a gente fala dessa dessa inclusão de nomes, capítulo 11 de Hebreus, por exemplo, que é a galeria dos heróis da fé, não tem o nome de Adão. Pois é. E aí dá a gente ter uma ideia o porquê, né? Não agiu na fé, não e é uma série de fatores aí. Bom, professor, capítulo 2 nós encerramos aqui falando é, da importância dessas das 12 tribos de Israel, já você já citou aí Muita, muitos, muitos critérios aí de, de, de citação aí dessa genealogia. É, a ordem, nós já falamos aqui alguma coisa. E também do propósito desses nomes. É exatamente relembrar e firmar o pacto com Deus, com a nação de Israel, desde o... Eu vou usar uma frase que você falou, que desse protótipo da igreja lá do deserto. Pois é. E Deus é. não deixa... O plano de Deus é perfeito, hein, professor. Deus sabe trabalhar, né? Deus sabe trabalhar. A gente é ruim, mas Deus sabe trabalhar. viu Capítulo 3, nós encerramos aqui até mesmo por causa do nosso tempo, professor. O Senhor está ali. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém, depois de sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar, o nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso, esse nome precisa ser mudado. É, e aqui vem três pontos importantes aqui Primeiro, o, os nomes da cidade Depois, Yahvé shamá Aliás, antes disso, o nome divino E terceiro, Yahvé shamá Professor, os nomes da cidade aqui é, Jerusalém já teve muito nome, né? Até chegar a Jerusalém propriamente Já teve muito nome, né? Desde Jebus até Jerusalém Ela passou por várias transformações E até é, várias nomenclaturas, né? a cidade do grande, de, do grande rei. Né? Então, é, Jerusalém é uma cidade importante. O próprio Ezequiel, no capítulo 5, ele, ele diz que Jerusalém está no centro da terra. Né? É, o salmista, no Salmo 48, fala que é a cidade mais importante do mundo. Né? Então, é, é, a gente não pode menosprezar essa importância. Né? E a gente, olhando para textos como esse, Ezequiel 48, a gente percebe o tamanho da importância, né? O governo mundial do próprio Deus, em pessoa, assentado no trono, uhum. se dará a partir de Jerusalém, né? Se ela está no centro do mundo, do centro de Jerusalém, Deus vai governar todo todo mundo. São curiosidades, professor, que Jerusalém também é o ponto mais alto da Terra, né? Pois é. é. Tanto é que aquela aquela aquela citação, aquela parábola de Jesus do bom samaritano, ele fala: desce si um homem um sacerdote de, de Jerusalém para Jericó. Opa, descia. Aí depois, pelo mesmo caminho, ou seja, descendo também, um levita. Mas o bom samaritano estava subindo, ele estava caminho contrário. Então, pra, por todos os lados que quiser chegar em Israel, em Jerusalém, tem que subir. Se for pelo Mediterrâneo, sobe. Se for pela África, sobe. Se vir pelas nações do norte, ali, né, a Europa Oriental... né vamos dizer assim, aquelas partes da Turquia lá de cima, sobe. Então Jerusalém, além, além de ser o ponto central, também é o ponto mais alto. Se, e se você olhar esses textos né, que a gente citou aqui, né, Ezequiel 5.5, 5, é, o, salmo, o, salmo, é, o salmista no Salmo 48, né, nos primeiros versos, é, você lê primeiro o Livro dos Reis, né, no, no capítulo 8, é, verso 13, ele diz que ali em Jerusalém está a habitação de Deus. Né, a Shekinah né, A Shekinah está lá Deus, Deus mora lá né? Então se lá no primeiro livro dos reis Já, já havia essa constatação né, Lá em Ezequiel 48 Daqui a pouquinho né, No reino milenial Isso vai ser fato mesmo né? é, vai, vai ser algo que qualquer um vai olhar E vai constatar por si, por si mesmo né? Deus está ali e a cidade vai ganhar até esse novo nome aí, né? o nome da cidade vai ser esse, Deus está ali. É interessante, professor, que se a gente olhar hoje para a história de Israel, a gente já tem essa conotação que Deus está ali, porque se não fosse por Deus, Israel já teria sido varrido do mapa. Poxa vida, é o sonho de muita gente, né acabar com Israel, né é... destruir Israel por completo. É... Então é... Coisa muito antiga, muito antiga. Isso não é, de agora, né? Né? Isso não é coisa de agora, nossos dias, Saddam Hussein, Acer Arafá, Não é coisa de recente, isso é coisa muito mais antiga. Né? E, no entanto, Jerusalém está de pé. Né? Deus ainda mora ali. Né? Então, é, isso, isso mostra a importância dessa, desse lugar para o cenário profético. Né, e para os planos de Deus é, Eu só quero destacar um, um ponto Aqui nesse dentro desse, Uma observação aqui Nesse no nome da cidade Exatamente para mostrar a manutenção De Deus sobre Israel E a eleição de Israel Deus elegeu professor, Deus escolheu E Deus, ó, é minha Então não tem como discutir isso aí não Não tem como discutir não Deus elegeu, Deus escolheu e ponto Isso aí é fato Se Deus... Tem coisas que a gente, a gente até concorda com nossos irmãos calvinistas. Né? É, se Deus elegeu alguém, se Deus escolheu alguém e decidiu fazer uma aliança com alguém e emprestou o seu próprio nome para esse alguém, poxa vida, né? as chances de, desse, de sucesso desse eleito, né? de, desse que tem aliança com Deus, é, são... De mais de 100%, <risos> né? se, se isso é possível. Então, é, é Deus elegeu e pronto. Né? E não foi por mérito de, de Israel, não foi por, porque era a maior nação, a melhor nação, a mais bonita, a mais, na, mais nada. Né? É porque ele amou. Né? Ele amou Israel, foi lá e elegeu. Pronto. <risos> Quem quer entender ser é melhor tem que começar lá no Gênesis 12, na, no princípio dessa nação com Abraão com Abraão, né? entender isso lá em Gênesis 12, como que Deus trabalhou ao longo da história, ao longo do tempo para escolher, preparar, eleger uma nação e fazer dessa nação a sua morada, a sua casa, o nome dele estivesse lá. É, a gente fala hoje em partes, o que a gente conhece hoje a gente conhece em partes, mas nesse tempo nós conheceremos assim como ele é. É muito bom. Professor, antes de gente terminar, nós falamos aqui do nome divino e também do iavé chamar A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes às, à natureza e às circunstância de sua revelação. Para Abraão, ele apareceu como provisão para o sacrifício em lugar de Isaac, seu filho, com o nome de Iavé-Ire ou Jeová-Gire, o Deus da provisão, o Senhor que provê. É, e prometendo livrar Israel, livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios, ele se manifestou como Yavé Rafá, ou ja, Javé Rafá, ou Jeová Rafá, isto é, o Senhor que sara. Depois, Yavé Shamá, é, ou, ou Javé, ou Jeová Samá, isto é, o Senhor está ali. Rapaz, isso é de uma riqueza tão grande, o Senhor presente. Eu lembrei de Moisés agora, saindo, e Deus falou assim: Moisés, eu não vou com você. Se eu for, vou matar essa nação, eu vou consumir todo mundo. Moisés falou, Senhor, olha que pedido a usar de Moisés, risco meu nome no livro da vida, mas não manda anjo com nós, não. Se o Senhor não for com nós, se o Senhor não for conosco, nós não vamos arredar o pé daqui. E Deus foi. Isso é tremendo, né? É, e, e assim, é, é um dos nomes do Messias também, né? Deus conosco. Né? É, e aí esse, esse que é o príncipe que está no centro de Jerusalém no centro da terra, governando toda a terra né? e ele, ele é Deus conosco então de qualquer ponto da terra que você olhar para lá você vai dizer, Deus está ali né? então olha como que a Bíblia é sensacional né? é, ela, vai, ela vai se explicando ela vai se esclarecendo né, e, e vai nos encantando cada vez mais, né? Muito bom, muito bom. <risos> bom professor, nosso tempo fechou, mas eu quero deixar uma mensagem aos nossos irmãos, amigos, todos que nos acompanham. Nós estudamos essa lição e o nome do Senhor, o Senhor está ali. Hoje nós estamos vivendo assim um, um cenário, né, professor, de muita corrupção, de muita... Eu não estou falando Brasil, eu estou falando no mundo. Os valores estão invertidos. Mas nesse tempo, nesse tempo de restauração espiritual e também nacional para Israel e para todo mundo, porque de Jerusalém vai ter as saídas de tudo para a subsistência da terra, o governo de Cristo será um governo justo, um governo perpétuo. É uma esperança que deve permear os nossos corações para nos dar vida. Professor, ficamos aqui, encerramos esse trimestre. Quero te agradecer pela companhia desse ano aí. Amém. Muito bom. Deus te abençoe, tá? Próximo. Amém. Nos despedimos e mais uma vez desejamos a você e toda a sua família um Feliz Natal e um ano novo próspero, cheio de realizações e de muitas bênçãos de Deus. Até o próximo ano, se Deus nos permitir.